Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite aos amigos das redes sociais. Sejam bem-vindos também. Tem alguém que está vindo aqui hoje pela primeira vez? Sejam bem-vindas. Espero que goste de nossa casa, da pré eleição é, Antes de iniciar, eu queria deixar um recado. É, esse mês começou... Um curso básico de espiritismo que está ocorrendo às quartas-feiras à noite, às 20 horas. É uma oportunidade de conhecer um pouco da doutrina, dos conhecimentos. Muitas coisas que a gente fala aqui com vocês nas reuniões de, de terça-feira é, serão tratadas e abordadas nesse curso. Ele é um curso de iniciação então eu convido vocês a fecharem os olhos para a gente fazer uma prece inicial vamos nos conectando com o nosso anjo da guarda esse irmão que está conosco desde o nosso nascimento que nos intui, nos, nos protege a esse irmão que nos leve a a esfera da nossa irmã Maria de Nazaré essa irmã querida que com seu manto azul nos cubra crianças que ainda somos na nossa jornada evolutiva espiritual a essa irmã que nos leve à esfera de seu filho Jesus esse irmão que nos deixou o Evangelho vivenciado para nos orientar em nossa jornada. E esse irmão querido nos deixou uma prece, a qual rogamos ao vosso Pai, Criador de tudo e de todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Vinde a vós a vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O tema dessa noite... Buscai e acharei Ele Nós vamos dividir aqui Em duas partes A parte que nos cabe a nós A buscar E uma outra parte que também é Uma busca que ocorre Mas que nós Auxiliamos a um irmão um irmão que está buscando, às vezes a oportunidade se apresenta a nós e nós não percebemos. Então, eu queria tratar com vocês desses dois pontos hoje. Na parte de ajuda-te, que o céu te ajudará, ela está dividida em dois aspectos. O primeiro aspecto que é olhando pelo, por nós, na busca, o que nós buscamos E Jesus, do ponto de vista moral desta frase Ele deixou alguns ensinamentos Pede a luz que deve clarear o vosso caminho E a ela vos será dada Pede a força de resistir ao mal e a tereis Pede assistência dos bons espíritos e eles virão vos acompanhar e vos servirão de guias. Pede bons conselhos e não serão recusados jamais, mas pede sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Sem isso, será abandonado as vossas próprias forças e as próprias quedas que tereis serão a punição do vosso orgulho. Então, o que é importante aqui, né? quando nós buscamos algum esclarecimento, quando a gente está passando por uma aprovação, por angústias, então essa questão da, da humildade, da fé, do fervor ao pedir uma ajuda mas nós temos que tomar cuidado com coisas que nos levam a buscar também que é a nossa vida material que nós somos, somos seres encarnados e nós buscamos muitas conquistas materiais e ao longo da nossa vida, nós acabamos deixando a questão moral, a nossa evolução moral, a questão de fraternidade, muitas vezes passar ao nosso lado e a gente nem perceber. Por tão focado em coisas materiais, em ter, conquistar, não que seja pecado isso, mas a gente tem que ter atenção, para só não pensar nisso, só a nossa vida não ficar em função disso, porque nós somos espíritos, que estamos encarnados, estamos vivendo essa nossa condição atual, a questão material, a nossa evolução, ela tem que ocorrer, mas o nosso propósito maior é a nossa evolução moral e espiritual. E com relação a essa parte material, né? Deus conhece as nossas necessidades e as provas segundo o necessário. Mas o homem insaciável em seus desejos, não sabe se contentar com o que tem, o necessário não lhe basta, é preciso o supérfluo. É imprescindível que o homem aprenda a perder caminhos de libertação e força para vencer a escuridão da perdição na nossa jornada de evolução moral e espiritual. A buscar o bem legítimo com esforço e trabalho edificante e bater na porta da edificação para obras luminosas com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. E essa parte finalzinha aqui que é o nosso desafio, né? que a gente sempre acaba deixando aí de lado aí por conta das nossas rotinas, os nossas vivências diárias. Né? A fraternidade com o irmão, a compreensão, uma resiliência, uma assistência. Né? E essa parte de, do supérfluo, Tem uma passagem que fala de um exemplo para nós, que são os pássaros, né? Os pássaros aqui não estão no céu. Esses pássaros eu descobri há pouco tempo na minha casa, embaixo da minha caixa d'água, as maritacas. São filhotes, não são adultos, não, hein? Esses aqui são filhotes. Mas assim, eles estão desse tamanho, mas em volta deles não tem descartável, não tem sapatos, roupas, coisas que a gente adquire põe no guarda-roupa e às vezes nem lembra mais que comprou né? e outras tantas coisas, objetos que a gente acaba tendo bijuterias enfim, relógios e no evangelho fala justamente que os pássaros só adquirem aquilo que é necessário né? esses esses pássaros estão lá na, na, embaixo da minha caixa d'água acho que uns três meses mas olha o, a sujeira o entorno que tem aqui é quase nada né? e é o tamanho que eles estão né? então é isso que é a, a comparação da gente estar tá, é, observando observando que assim eu não estou adquirindo muita coisa eu não estou exagerando às vezes a gente compra coisa ou adquire alguma coisa e nem usa, acaba às vezes até dando para uma pessoa e nunca usou então a gente precisa ficar atento à nossa a nossa busca porque ela tem uma consequência que nós vamos entrar aqui daqui a pouquinho A parte de as, essas consequências estão relacionadas, que as, assim, se a gente fizer os pedidos, se a gente busca e pede, né? A questão de buscar é pedir, bater uma porta, em termos de parábola. Mas o que importa é que se a providência divina, né? Os bons espíritos que nos acompanham, que em nossas orações nós pedimos por essa companhia, é importante, porque ajuda o ambiente de nossa casa, ajuda no ambiente do trabalho. Se nós abusamos, pedimos dinheiro, ganhar na mega-sena, pode desejar assim no, no íntimo escondido, mas não fazer como uma oração. A gente, a providência divina começa a nos deixar entregue a nós mesmos. E aí nós não somos assistidos, né? Por quê? Muitas vezes a gente tem algumas intuições, algumas coisas, falando, ó, está exagerando, é, presta atenção, Ou alguma situação que está ocorrendo e a gente tem uma intuição de alguma coisa assim que está sendo exagerada e a gente não presta atenção nisso, né? a gente está tendo uma advertência, e a gente não presta atenção nisso, aí Deus nos deixa sofrer as consequências, a fim de que isso sirva de lição para nós no futuro. Então, muitas vezes que a gente, nós estamos em aflições, materiais, questões de saúde, às vezes nós não compreendemos, não entendemos o que estamos passando por aquilo, mas muito provavelmente foi por alguma coisa que a gente lá atrás não fez deixou de fazer ou se omitiu e, e aí que entra é, a questão dessa parábola aqui do amigo importuno porque até agora nós estamos falando de nós pedirmos a Deus as coisas que nós precisamos e um e antes de entrar aqui na parábola, eu queria ler um trechinho aqui, de um espírito que é Joana de Ângeles. É, Nunca percas a esperança, haja o que houver, permanece confiando. Se tudo estiver contra e o, insu e o insucesso te ameaçar com desespero, ainda aí espera a divina ajuda somente nos acontece o que será de melhor para nós, a lei de Deus é de amor e o amor tudo pode, tudo faz então muitas vezes a gente está numa situação ali muitas vezes até que a gente se encontra até desesperados mas é importante a gente entender que a gente tem que passar por aquilo por algum motivo que talvez a gente não tenha entendido mas Aquela situação é um caminho que a gente vai atravessar, aquilo não é a reta final. Então, as provações se apresentam, porque fazem parte da nossa vida material, da nossa condição desse planeta que nós estamos de prova expiação, da questão de quando nós encarnamos na preparação do nosso plano de... de, de encarnação do nosso espírito houve um planejamento espiritual da nossa jornada nós participamos disso prometemos algumas coisas lá e aí quando a gente não cumpre coisas que a gente já veio com um pacote de, de encarnação anteriores a gente passa por as provações e, essa, e muitas vezes a gente tem um aprendizado né, na vida pela dor né? é Muitos de nós vêm para uma casa espírita porque gosta, tem, ou é espírita ou tem simpatia com a religião. É, muitos de nós vêm por uma questão de dor, né? uma, uma, a dor consigo, uma dor numa, numa família, num familiar, um problema de saúde. Então, tudo isso são os riscos e as consequências quando a gente busca muito a questão material, fica muito no, na questão de olhar para o nosso umbigo, é, não dá assistência aos nossos irmãos, né, quando eles, essa situação se apresenta. E essa parábola aqui, parábola do amigo inoportuno, ela é um evangelho de Lucas, então vou ler aqui um trechinho. Se um de vós tiverdes um amigo e fordes procurá-lo à meia-noite, ele disseres, amigo, empresta-me três pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa em uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E do interior da casa, o outro lhe responde, não me incomodes, a porta está fechada eu e meus filhos estamos deitados não posso levantar-me para te dar digo-vos vá embora embora não se queira levantar para lhe dar para o seu amigo ao menos por causa da importunação se levantará e dará quantos pães precisar na parábola não acontece aqui essa situação de entregar o pão e aí é que a gente aí entra a nossa contrapartida de tudo que a gente estava falando até agora essa contrapartida é a questão do de novo, ajuda-te e o céu te ajudará então assim, se a gente não ajuda como é que nós seremos atendidos. Então aí é essa outra parte que é a parte mais importante da nossa existência, da nossa jornada evolutiva. Muitas vezes nós temos uma situação de uma oportunidade de servir, mas nós não percebemos. Então posso dar alguns exemplos, nós estamos vivendo um período mais longo de vida, né, 80, 90, muitas pessoas chegando a 100 anos, essas pessoas a maior parte vivem sozinhas, é, junto com esse pacote de envelhecimento está vindo um Alzheimer em quase todos, então, ou essa pessoa está morando sozinha por um tempo, ou fica com um filho, com uma filha um período, depois acaba indo para um, uma casa, para um, um asilo, depende da situação da família, lógico. Muitas vezes fica a gestão, o cuidado dessa, desse idoso com um parente só, e os demais tira o corpo fora mesmo quando eles estão morando sozinhos e com saúde muitas das vezes é, não tem a visita de um familiar não tem uma frequência então assim às as, as, as vezes a situação se apresenta diante de nós, embaixo do nosso nariz e a gente não identifica a oportunidade de estar tá amparando uma pessoa que nos amparou não é só pai e mãe, pode ser tio ou tia é, principalmente tia que não teve filhos então as, é, quem tem condições já põe num asilo direto então esse carinho, esse amor, essa fraternidade, essa compreensão com essa pessoa, o reconhecimento por tudo que ela foi na vida onde está isso? e não esquecendo que nós Anos depois, talvez 20, 30 anos depois, estaremos nessa jornada. E esse exemplo que nós fizemos vai servir para os nossos filhos. Esse é um exemplo. Uma outra situação é com nossos filhos, para quem tem filhos, principalmente aí entrando um pouco antes da adolescência ou na adolescência. Quando eu era criança, a preocupação da minha mãe, da minha avó, era assim, olha, no intervalo da escola, quando estiver chegando na escola ou indo ou voltando, não aceita a bala de estranho. Essa era a preocupação da época. Hoje, a questão das drogas mais leves faz parte de quase toda a juventude principalmente em festas, em baladas ou quando eles se encontram fim de semana muitas vezes a gente chega em casa, está cansado a criança pedindo atenção, aí a gente tira esse negócio mágico aqui e terceiriza a nossa atenção com a criança ou com o adolescente então nós vamos ao longo da nossa vida tendo oportunidades de assistir um parente, um amigo, alguém do trabalho, um, um vizinho, e nós buscamos também nessa decisão, quando, quando a gente se omite ou passa ao lado, a gente sabe no íntimo que ali passou uma oportunidade, mais adiante a gente pode estar passando por uma situação que tem relação com isso, até uma situação parecida. Criar filhos dá muito trabalho, hoje em dia dá mais, né? porque o mundo está dentro de uma telinha digital, né? então o assédio de informações é muito grande, e a nossa questão como pai, como avós, né? de estar tá ali tentando construir, pelo menos na criança, um, um ser que possa ter um, um raciocínio de perceber, ah, isso aqui não é bom eu ir adiante porque isso aqui vai me dar problema pelo menos ele ter essa questão de raciocinar diante das situações que a vida vão lhe apresentar e também a situação de, de, de ter o pai, que a gente vê muito hoje né, é, nós pais é, afastados um pouco desse, de filhos dessa fase, assim, não com um, dificuldades de relacionamento esse filho essa filha tem que ter a confiança que na hora de um aperto eu posso procurar meu pai, mas como um amigo não como um pai aquela pessoa que vai é, penalizar vai dar bronca ao longo do, do do desenvolvimento da criança, principalmente na fase de pré-adolescência e adolescência, a gente precisa... ali não é questão mais de ser pai, é questão de ser amigo. Porque tem que compartilhar algumas coisas, a gente tem que ter oportunidade de estar tá falando, aconselhando algumas coisas para desenvolver esse raciocínio nesses jovens. Né? Hoje os jovens, a rede social, as pessoas muito atormentadas falam o que quer, é, com raiva, esses jovens são bombardeados e a gente precisa ajudá-los e até em algum momento deles entenderem que tem que desligar ó, porque está demais ou às vezes de algum período até sair de uma rede social porque está demais está afetando a parte psicológica muitas crianças adolescentes estão é, com psicólogos né, por conta desse déficit nosso de pai, déficit de escola, enxurrada de informações, muitas pessoas estão nas redes sociais com que não tiveram um ambiente familiar, uma estrutura familiar e ali vomitam, né? A oportunidade de toda a raiva que tem, assim, a pessoa que está do outro lado às vezes é bombardeada com aquilo, não, por, por um comentário de gostar de um artista, de uma posição de, um, de política, por uma posição de, de gosto, até de tipo de música, de, de, de, de, de grupos musicais, enfim. Estou dando alguns exemplos. Então, para quem é pai, é muito nós já temos um desafio grande, que é a, nosso desafio é educar aquele ser, né, torná-lo um adulto, equilibrado na medida do possível, que hoje em dia nem isso está sendo possível, mas assim, a gente tem que estar tá próximo, né, porque as, não adianta ter duas mil amizades na rede social, na hora que aperta, nenhuma dessas duas mil vai socorrer, o negócio vai estourar dentro de casa. Então, é, nesse ponto né, tem até uma, uma chargezinha aqui que eu trouxe aqui para finalizar que as meninas estão conversando falando do Júnior né, que o Júnior vai ajudar na, na campanha do quilo aí no dia da campanha do quilo o Júnior está lá gostosinho na cama, quentinha com sono, uma delícia é, é a nossa situação que se apresenta no nosso, no nosso dia a dia, nós estamos ali na zona do conforto, ai, não vou me envolver com isso, ai, meu irmão já está vendo, minha irmã já está vendo, yes. meu filho, ai, tô estou cansado, dá o tablet, dá um celular, fica no joguinho, a gente não acompanha direito o que está que fazendo, nem, nem os pais, nem a avó, e aí assim, as coisas vão passando, e a gente vai, é, Perdendo as oportunidades aí. E isso né, nos recai depois. Né? E muitas vezes a gente não sabe por que está que acontecendo isso. É, o livro dos Espíritos tem essa pergunta 909, que tem relação lá com o Júnior, e com nós. Né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Essa foi a pergunta que foi feita. A resposta, sim e frequentemente. Fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Há ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. E essa é a nossa situação que se apresenta. A gente tem, nós quem vem aqui na casa frequentemente, ou que vai mesmo em outro local, outra igreja. Nós somos um solo. Cada semana que a gente vem na casa, a gente ouve uma preleção. Então, é uma aguinha no solo, é um adubo. Cada um de nós tem um tempo de germinar. Né? Só que a gente não pode ficar só perdendo oportunidade, perdendo oportunidade de, de auxiliar. Porque não vai ter aquela contrapartida lá. Ajuda-te que o céu te ajudará. Para fechar aqui a nossa preleção hoje, eu recebi da Maria Luiza num grupo de WhatsApp ontem. Eu achei muito interessante aqui para o nosso fechamento. Não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar como você? Quantos paralíticos suspira, suspiram pelos passos que você pode dar, que nós podemos dar? Quantos milionários lhe entregariam suas esquezas para terem um décimo da fé que você tem? Aquele slide lá no comecinho do ouro, lá, da questão material. Não diga que não pode trabalhar Distribua os bens que Deus lhe concebeu Em gestos de bondade e palavras de carinho Então à medida que nós temos a oportunidade de Ajudar o nosso próximo é, Numa outra casa espírita eu costumo falar isso Repetir que eu frequentava O dirigente de lá falava que o menor núcleo da sociedade é a família. Então, se na família estiver indo bem, lógico que vai ter uns problemas, mas se a coisa estiver equilibrada, de forma respeitosa, isso vai se refletir nas nossas relações nas escolas, no nosso trabalho com os nossos vizinhos, né? vai contagiando. E é esse o nosso desafio também, né? de estar com a nossa família equilibrada, para a gente ter uma sociedade equilibrada, para que esse planeta evolua mais rapidamente. Porque nós estamos na nossa melhor encarnação. Essa aqui atual é a melhor que nós estamos. Né? Já deixamos muita coisa para trás. Então vamos aproveitar e pensar algumas coisas, prestar atenção nas oportunidades e principalmente prestar atenção às coisas que acontecem dentro da nossa casa, embaixo do nosso nariz, que a gente não presta atenção e que pode buscar e acharei quando a gente busca a omissão a gente pode buscar problemas grandiosos aí no futuro eu queria fazer uma prece agora de encerramento com vocês, convido Cerrar nossos olhos, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na casa espírita ceia, agradecer a oportunidade de ouvir algumas palavras que possam ter feito alguma diferença em nossos pensamentos, em nosso coração, que possamos levar as reflexões das preleções que ocorrem nessa casa em outras casas para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões que possamos estar mais atento ao que ocorre ao nosso entorno que possamos voltar em paz, em harmonia para os nossos lares e compartilhar essa energia, esse amor e fraternidade em nossa família e em nossa sociedade. Muito obrigado, que assim seja.